Meu nome é Alan Quilson, tenho 21 anos, sou um jovem agricultor. A minha realidade era partir para a cidade à procura de autonomia. Mas isso mudou quando em 2001 começou a campanha de fortalecimento da agricultura familiar, onde aprendemos da agricultura e da natureza cuidar. Em 2010, era possível perceber o quanto a gente havia crescido. E veio o primeiro encontro de juventude e começamos a nos organizar e a comissão de jovens podemos formar. Em 2013, o Cemento Saber veio com os fundos rotativos solidário, com os kits de viveiros de mudas e o kit de apricultura nos fortalecer. Começamos a ter autonomia, nossas ovelhas e galinhas podemos vender. Antes, era só no Roçada, mas a feira agroecológica agora já é nosso espaço, já conscientizado, para fazer o roçado, sabemos que ali não precisa ser desmatado, como faziam nossos ancestrais. Somos jovens agricultores que lutamos pela agroecologia, sementes crioulas e pela nossa autonomia. Somos jovens do Polo da Borborema. de dignidade na construção do projeto popular.